Amigos e amigas, irmãos na fé Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos Eu sou o pastor Arantes E eu convido você para fazer uma pequena meditação No livro de Gênesis O livro de Gênesis Ele... Significa que é um princípio. Ele é do grego Gênesis, que significa origem. E o livro de Gênesis, ele pode ser é, é, descrito e entendido, né? E ele pode ser em Divide duas, em duas porções eh, principais. A primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva. Se você ler no capítulo 1, no verso 11. No capítulo 1, verso até, na verdade, vai até o, o capítulo 11 a primeira parte do capítulo 1 até o 11 e é importante que você sempre tenha a Bíblia em mãos para que você possa ler, ver e estudar assim você terá a sua própria conclusão e você não precisa ir atrás de ninguém vendo que, sendo que o próprio Espírito Santo vai te revelar a palavra de Deus na medida que você lê, na medida que você estuda, na medida que você examina. A Bíblia está aí na sua mão, abra ela em Gênesis capítulo 1 e comece a ler a história. Essa primeira parte vai do capítulo 1 ao 11, e a segunda parte trata da história do povo que Deus escolheu como seu próprio povo. Então veja que é uma parte e uma segunda parte a primeira parte fala sobre a humanidade, a criação da humanidade a criação do céu da terra a criação dos animais, dos seres da luz do dia, da noite do sol, da lua das águas das terras dos ajuntamentos de terra criação do mundo e a segunda parte que vai do capítulo, presta atenção, do capítulo 1 ao 11, trata-se da criação de Deus, a criação do mundo. E a segunda etapa vai do capítulo 12 ao 50. É, de uma forma bem simples, é, há mais ou menos 10 histórias que pode ser analisadas, é, segundo a leitura do livro de Gênesis, algumas histórias são breves, bem condensadas, bem curta, mas ajuda a completar o conteúdo. E é possível que o autor do livro tenha empregado fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam à história mais primitiva da raça humana, é, embora se tenha escrito sobre os assuntos e outras fontes do livro de Gênesis. Há muitas objeções é, que nos, é, nos impedem de aceitar os relatos dessas fontes. Por isso, eu insisto. Pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, leia a primeira parte do capítulo 1 ao 11 que trata da criação da humanidade ali você vai ter escrito como Deus criou o mundo e a segunda parte que vai do capítulo 12 ao 50 sendo que a partir dali você vai ver e, e aprender e que através da bíblia através da escritura, da leitura da escritura, você vai ter uma fonte segura de conhecimento, assim você não vai precisar ficar perguntando para um e outro, porque o que você precisa saber está escrito na palavra de Deus. O livro de Gênesis, ele mostra em todas as suas páginas, ah, aquilo que Deus nos deu, que é graça, graça sobre graça. E na criação do mundo, a graça ela aparece de uma forma maravilhosa, sendo que Deus preparou para suas criaturas. E na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que o homem um foi concedido, até mesmo a semelhança com Deus. A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio. Abraão foi escolhido não por seu merecimento, mas antes devido ao fato de Deus ser cheio de graça. É, o que você tem que perceber é que Deus é um Deus soberano e tudo que ele faz, ele faz pela sua graça e misericórdia ele não faz obrigado é, o Deus criador, ele, ele, ele ao criar a humanidade, ao criar o homem o ser humano ele criou o mundo e criou todas as coisas e quando ele criou o ser humano Eu me lembro muito da história de Caim e Abel Por que, que eu me lembro da história de Caim e Abel? Porque Caim e Abel eram os dois é, filhos é, do primeiro casal Adão e Eva E não havia por que Caim ser mal Não Mesmo porque não havia maldade sobre a terra, digamos assim mas é, nunca se esqueça de que é, anjos caídos, é, demônios, espíritos malignos, que eram os antigos habitantes do céu, que eram os anjos de Deus que caíram, sobre, foram, caíram não, foram lançados, foram derrubados sobre a terra. Não se esqueça que eles estavam ali com ódio, com raiva, Possivelmente ele achou brecha no coração de Caim Porque é assim que o diabo age Ele age nas brechas Se você der brecha, o diabo entra E se ele entrar, você pode ser a melhor pessoa do mundo Você se torna a pessoa mais é, nefasta Mais ruim E... desculpa Desculpa e peço desculpa pelo espelho acontece que Caim creio eu que ele deu brecha abriu, abriu brecha para Satanás porque não havia uma razão específica para ele fazer aquela maldade com o próprio irmão mas voltando ao livro de Gênesis não se pode esquecer que é, é, o livro de Gênesis ele tem a, a primeira importância é responder as nossas perguntas sobre as origens. Por exemplo, o homem pergunta, de onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? São perguntas que o ser humano faz a si mesmo. Mas nós que cremos na palavra de Deus, sabemos quem éramos, sabemos o que somos e sabemos o que nos espera nós éramos criaturas nascidas e criadas no mal, nós encontramos a Jesus, o Filho de Deus vivo, e o aceitamos como Salvador, é, recebemos o Espírito Santo, e essa transformação nos transformou de homens naturais, criaturas naturais, é, criaturas naturais nós somos transformados por Deus em eleitos, coeleitos eleitos em Cristo, salvos em Cristo e somos filhos de Deus em Cristo. Por adoção. Olha que maravilha, né? Nós somos adotados pelo nosso Deus. E Deus escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu a vida eterna. Então nós sabemos onde estávamos. Quem somos e para onde iremos? Nós estávamos no mundo do pecado, nós estamos em Cristo Jesus e nós iremos viver a eternidade ao lado do Espírito Santo, do nosso Deus. Agora, ninguém pode é, afirmar assim, bater o martelo com absoluta certeza. Quem escreveu o livro de Gênesis? É que Gênesis é o alicerce necessário para os escritos de Êxodo e Deuteronômio, que é a história do povo de Israel. Mas, veja, se Moisés escreveu esses quatro livros, é muito provável que o Novo Testamento contribui para essa posição. Se você vê lá em, em João, capítulo 5, Novo Testamento, João, capítulo 5, verso 46 a 47. Anote aí, Evangelho de João, capítulo 5, verso 46 a 47. É, Lucas, capítulo 16, verso 31. E 24, verso 44. Então veja que a igreja, desde os seus fundamentos, seu princípio, o livro de Gênesis tem sido, é, ele, ele é chamado como o primeiro livro de Moisés. É, realmente, ninguém pode também contradizer isso, porque se a história de Israel, lá em Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, se a história de Israel foi escrita por Moisés, é lógico perceber que Moisés também escreveu o livro de Gênesis. Porque sem Gênesis não haveria Êxodo, nem Deuteronômio, Levítico Números. Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses quatro livros foi Moisés que escreveu. Mas esses quatro livros não teria base nenhuma sem a presença do livro de Gênesis. Então nós cremos que Moisés também escreveu o livro de Gênesis. Portanto, a resposta é, o escritor de Gênesis, com certeza, Moisés. E o livro de Gênesis, conforme é, você mesmo pôde perceber, ele tem duas partes. A primeira trata da criação do mundo, da humanidade e das criações de Deus. E a segunda etapa fala sobre a escolha de Israel como povo de Deus e a escolha da palavra de Deus, e a, melhor dizendo, a escolha do povo de Deus que trata o livro de Israel. Então veja a necessidade que nós temos em compreender e ler a Escritura. É, eu gostaria que você ouvisse com atenção essa última explicação minha. É, não confie em interpretações alheias. Não fique perguntando para um, para outro, o que é isso, o que é aquilo. Pegue a Escritura, comece a ler. Vou te explicar por quê. Porque a própria Escritura é a boca de Deus. Portanto, tudo que você quer saber, você começa a ler na Escritura, e dentro da própria Escritura você vai encontrar respostas para todas as suas perguntas. Não tenha dúvida. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus vem da boca de Deus. E como Deus não mente, Deus não engana e Deus não trapaceia. E eu tenho lido a Escritura durante toda a minha vida. E eu posso testemunhar para você que eu nunca encontrei pessoa que tivesse argumento ou condição de discutir comigo a escritura porque eh, eu não discuto livros eu não discuto teorias eu não discuto eh, dogmas religiões, não eu leio a escritura procuro o Espírito Santo para que ela venha me revelar a palavra de Deus e ao ler a escritura buscar em oração a própria Escritura, ela acaba me respondendo todas as minhas perguntas. Assim, eu não me sinto confundido e nem preocupado. E também não dependo, não dependo de terceiros para entender ou interpretar a Escritura. Porque a Bíblia, ela, ela revela. Se tem uma coisa que você não sabe, fique sabendo. Eu não preciso de interpretação de ninguém. Porque a Bíblia revela que o Espírito Santo, ele revela a palavra. Então veja, que a Bíblia, ela revela a si mesmo para quem quer entendê-la. Compreendeu? Então eu não preciso de ninguém para ficar me explicando, me explicando, me explicando. Porque o Espírito Santo é ele que mostra. Porque a Bíblia, preste atenção, a Bíblia não é um livro qualquer não é um livro comum, ele é um livro espiritual, ele é um livro diferente, e ele vem para trazer luz nas trevas, revelação de um Deus Espírito, de um Deus vivo, um Deus criador, que habitou entre nós na forma carnal de Jesus Cristo, e ele viveu entre nós, morreu por nós, Derramou o teu sangue e nos purificou de nosso pecado. Creia nisso e você receberá o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te revelar a palavra de Deus. Se você gostou dessa palavra, vá nos comentários e diga se gostou ou não. Okay? Deus te abençoe, espero ter contribuído para seu conhecimento e despertado na sua mente para você ler mais a palavra de Deus Deus te abençoe e fique na paz do nosso Deus e lembre-se antes de sair desse vídeo por favor dê o seu like isso não te custa nada se inscreva também você não vai pagar nada para isso e você estará ajudando o canal a crescer além de se inscrever é, pegue o link desse vídeo e envia para os seus amigos no Facebook, no WhatsApp. Ajuda a distribuir esse vídeo para que a palavra de Deus seja levada. Essa é uma maneira de você também evangelizar. Vamos evangelizar. Pegue o, o link desse vídeo e coloque no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Enfim, ajude a distribuir esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Lembre-se, isto é uma mensagem de fé com o Pastor Arantes e este é o seu canal Orando com o Pastor Arantes. Deus abençoe. Antes de sair, dê o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal Orando com o Pastor Arantes.